Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Você sabe uma coisa que pode irritar profundamente a pessoa com a qual você está negociando? Eu vou contar a você agora e me confirma qual é que seria a sua reação, hein? Imagine só essa cena. Você vai comprar um carro usado. Qualquer carro. Você foi lá, olhou o carro, examinou com calma, viu todos os detalhes, assim, cuidadosamente. E aí... Você pensa e resolve fazer uma proposta, mas uma proposta indecorosa, daquelas de dar vergonha, 30% abaixo do valor real do mercado. Claro que você fez uma proposta tão baixa só para começar a negociar. Na verdade, hein, se você conseguisse uns 5% de desconto, já estava um excelente negócio, estava no lucro. Você pega e faz a proposta indecorosa e, neste momento, o dono do carro que está negociando com você, ele lhe estende a mão e diz sorridente, negócio fechado. Hum, qual seria a sua reação? Será que realmente você ficou feliz? Será que você fez um bom negócio? Será que ele não aceitou muito fácil? Eu acho que você nem consegue dormir essa noite. Você vai ter certeza que teria algo errado na transação, não é mesmo? Então, se você aceitar a primeira oferta do seu oponente, ele, o oponente, vai sempre ficar com a sensação que foi um mau negócio, que ele poderia ter conseguido algo melhor se espremesse você. Deixe o seu oponente feliz. Nunca aceite a primeira oferta dele. Ele precisa ter a sensação que ele fez um bom negócio com você. Quer desenvolver as suas habilidades para negociar ainda melhor? Conheça meu curso online, ao vivo, com 4 horas de informações práticas, para você colocar em uso imediatamente e lucrar, ó, oh, muito mais. Acesse o link que está aqui embaixo e confira. Pare de perder dinheiro sem necessidade. Eu te vejo lá no curso, tá bom? Um grande abraço.